Isso está incrível. É como a minha esposa. Não sei nem como ela tem tempo de cuidar de mim e manter a casa impecável. E o macarrão dela com três queijos é o melhor que tem. Acho que sou o homem mais sortudo de todos. Senhores, como posso ajudar? O nome Devou surgiu numa investigação nossa. E é, nós só queremos fazer algumas perguntas.